Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo falando e esse vídeo é para você que acha que o GeoGebra é apenas mais uma ferramenta de geometria dinâmica, o GeoGebra é muito mais que isso, inclusive uma rede social. E aí? E tem muito mais ainda, quer conhecer um pouquinho mais sobre ele então fica comigo aí. Então vamos lá. Conhecendo um pouquinho mais o GeoGebra e indo um pouquinho além daquele programa que a gente instala no computador para fazer gráficos ou para fazer construções geométricas. Para começar, eu estou na versão ou no site geogebra.org e o nosso tour pelo GeoGebra começa por aqui. Então vamos lá. Ao digitar geogebra.org eu vou entrar nessa... Nessa página, e eu recomendo fortemente que vocês tenham um login, tá? Eu já estou logado aqui em cima, vocês podem observar, vou clicar no perfil, e eu tenho um perfil aqui, né, com dados pessoais, tá? Eu vou voltar lá para o início, então façam login se vocês não fizeram ainda, e logo de cara a gente tem duas opções: Start Calculator, aqui nós vamos abrir o GeoGebra Web, que vem cada vez mais substituindo a versão do GeoGebra instalável e ao lado tem os materiais didáticos esses são os materiais que nós vamos construir nisso eram apenas materiais ele está cada vez o GeoGebra se aproximando muito de uma plataforma online de ensino, de matemática ele está cada vez mais complexo tá? passeando aqui pelo menu lateral esquerdo vocês vão ver que eu tenho um feed de notícias, feed de notícias no GeoGebra, sim, se cada um tem um perfil, a gente pode postar materiais, postar conteúdo, e veja, clicando aqui no feed de notícias, é como se fosse um, um Facebook, por exemplo, vai ter quem postou e os elementos, a notícia, eu posso curtir, posso comentar, Tá, tá, aqui, eu vou comentar comigo, eu vou, posso interagir com todas as pessoas que vão postando. Bom, se tem pessoas postando, então eu tenho outras pessoas para seguir. Sim, eu posso seguir pessoas, seguir perfis no GeoGebra. Eu vou pular o materiais, porque é a parte mais óbvia, tá? Em perfil, eu vou acessar o meu perfil, tá? Aqui eu coloco, aqui tem disponível todos os materiais que eu criei, favoritos, a minha timeline, eu posso postar coisas também pessoas que eu sigo ou mesmo grupos grupos de discussão aqui em pessoas aí que vem uma parte interessante eu tenho posso encontrar pessoas famosas aqui dentro do GeoGebra e você pode ser uma também following aqueles que eu estou seguindo estou seguindo dois aqui um que eu recomendo muito é o professor Humberto José Bortolossi que estava inclusive no nosso encontro das licenciaturas ele tem uma, muito material de qualidade, vale muito a pena segui-lo e tem seguidores, tá? Não tem nenhum seguidor, se alguém quiser me seguir fique à vontade, eu preciso de seguidores. E aqui uma outra novidade do GeoGebra que é o Classroom, ou seja, eu posso criar atividades para os alunos fazerem dentro do GeoGebra, eu acompanho por aqui, tá? Atividades mesmo, eu posso criar materiais que eles vão interagir e produzir alguma coisa e eu vou poder avaliá-los viram só? Então, tudo que eu passei aqui tem, vão muito, vai muito além do que a gente já conhece. E aí, aqui sim, aqui sim, que é um dos lugares mais ricos do GeoGebra, que é em materiais. Tem os meus materiais criados, aqui à direita, no meio, favoritos, eu posso marcar favoritos de outras pessoas, eles vão aparecer aqui, e ainda tem o explore, tá? O explore, aparece todos os materiais que o pessoal posta de forma pública, eu posso ter materiais fechados ou abertos também, e aqui tem um menu muito interessante, tá? Aqui o central, eu clicar aqui, é todos os materiais que estão postados, aqui está o nome matemática, depois eu vou abrindo em aritmética, geometria, eu quero alguma coisa relacionada à geometria, eu vou clicar aqui, e ele vai abrir novamente de geometria, um menu flutuante aqui, então congruência, figuras planas, enfim, ele vai cada vez fechando mais, e na sequência aparece todos que estão relacionados a eles. E aí para cada material eu posso interagir, né? vai ter o nome de quem produziu, por exemplo, essas projeções cartográficas, olha que interessante, tem uma noção teórica antes, tudo sobre o conteúdo, e a gente pode interagir com eles, muitos deles, definição, então muitos deles a gente pode transferir para o nosso, tá? para o nosso banco de, de materiais ou apenas dar um ok, dar um ok não clicar em curtir ele vai ficar lá em páginas que eu dei curtir, ou seja, aqueles materiais preferidos de outros que eu gosto de utilizar nas minhas práticas de sala de aula eu posso ter ele disponível abre um outro aqui isso é bem interativo, ó, tem um zoom tem várias ferramentas tá, tem uma janela 3D aqui posso interagir com ele, certo, tem um material, alguns eu posso compartilhar, fazer uma cópia para mim, isso depende da relação, que, como é salvo, outros não, outros eu posso apenas visualizar e utilizar na minha sala de aula, tá? na, nas minhas práticas. Vendo aqui no menuzinho três pontos, eu posso incluir aos meus favoritos, compartilhar, ah, eu posso abrir com o GeoGebra App, tá? Ao abrir com o meu GeoGebra App, eu posso salvar depois na minha galeria também. Tá? Copiar a atividade, copiar livro, certo? Mais detalhes sobre esse objeto, certo? Tá, então esse foi um tour bem rápido sobre algumas coisas que o GeoGebra pode fazer. Explorem, explorem muito, tá? Tem muita coisa legal e explorem muito esse lado social, sigam pessoas que vão te agregar, que vão postar material, troquem ideias, perguntem, utilizem o GeoGebra como essa rede social, vale muito a pena, tá? Ele é muito legal, então até a próxima, tá pessoal? Falou!